Deus, glórias ao nosso grande e poderoso Deus, graças ao bom Deus, estamos aí ao vivo mais uma noite com a nossa madrugada no reino, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a volta do nosso mestre, a Toda a eternidade em nome de Jesus. Fica na paz. Que todos estejam na paz. Em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia e vamos meditar nessa noite em Hebreus capítulo 11. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Se você não tem uma Bíblia. O texto que nós vamos ler está na descrição do vídeo, mas não deixe de acompanhar com a gente a leitura da Palavra, amém? Mas, a minha vontade é que você tenha uma Bíblia em mãos em nome de Jesus. E antes de nós orarmos para começarmos a leitura da Palavra, eu peço a você que faça a aula do Evangelista, clica no botão do like. Compartilhe o link da live para você me ajudar a trazer mais pessoas para estar com a gente aqui neste momento de leitura da palavra, de oração, esse momento de comunhão com o Senhor. E também deixe um comentário, um testemunho, uma crítica, uma, uma, uma sugestão, um pedido de oração, mas deixe um comentário, aí, uma, uma pergunta acerca do texto. Mas faça um, uma interação com a gente aí para nós estarmos interagindo aí em nome de Jesus. Amém? Para possamos estar em comunhão junto com a palavra de Deus, amém, em nome de Jesus, bom, feito isso, preparado sua Bíblia e já feita a obra do evangelista, vamos orar, amém, Senhor Deus amado, Deus querido, graças te damos, ó oh Deus, por mais esta oportunidade, por mais esse privilégio de estarmos aqui nesta noite, orando, Senhor Deus, agradecendo, e temos o privilégio, Deus, de examinar as Tuas Escrituras e sermos alimentados e fortificados por ela, Pai. Pai querido, Pai Santo, te peço nesta noite, como sempre, ó Deus, nos fortaleça na Tua Palavra, nos dê saúde física, mental e espiritual, nos dê resiliência, força, perseverança, nos dê graça, Senhor Deus, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê sabedoria, Deus. Tende misericórdia do Teu povo, tende misericórdia daqueles que ainda confio em Ti, daqueles que ainda temem o Teu nome, que ainda, ainda acreditam na Tua Palavra, porque a fé está se esvaindo, o amor está se esvaindo, mas eu peço a Ti, ó oh Deus, cuida do Teu remanescente, cuida do Teu povo, joga por terra todo o mal, nos traga livramento, oh Deus, repreenda todo o mal, Pai querido, acampa os Teus anjos ao nosso redor, dá livramento, Senhor Deus, à nossa casa, à nossa vida, para nossos parentes, nossos amigos, nossos bens. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, te peço, em nome de Jesus. Aonde quer que esteja um, nesse momento unidos em oração conosco, que o Senhor nos use nossa, nos una numa só fé, no seu amor, na sua esperança, num só Espírito, no teu Espírito Santo. Faça a tua vontade, faça o teu querer. Nos alimente com a tua palavra que eu te peço. Nós não temos nada, ó Deus, mas só Tu tem palavras de vida eterna. Faça a tua vontade, Senhor em nome de Jesus, amém Pai, amém Senhor, glória a Deus, somente a Ele, aleluia, como diz Isaías, a palavra do Senhor, ela jamais, eu creio dessa forma, piamente, ela jamais volta vazia, Hebreus capítulo 11 diz assim, a partir do versículo primeiro diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Aleluia. Os escritores hebreus, nesse capítulo 11, que nós conhecemos esse capítulo 11 como o rol do dos heróis da fé, nós temos aqui vários nomes que foram considerados nesse, nessa carta aos hebreus como os heróis da fé. E o capítulo 11 já começa com um texto é, intrigante para quem não crê na palavra de Deus, intrigante para aqueles que não estão no espírito, mas somente na carne. Porque perceba o texto do versículo primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Interessante que quem escreveu essa carta, né, os estudiosos dizem que não tem, é, não tem certeza de quem escreveu, mas pelo jeito de escrever, eu creio que seja Paulo, mas nós não temos essa certeza, mas o escritor vai dizer assim, ora, é como se ele estivesse afirmando e, e, e, e ao mesmo momento, é, como que eu vou dizer, desafiando aquele que escuta, ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, é uma base firme, é uma base sólida, é uma base firme, é uma base inabalável. É um firme fundamento, é um alicerce. Ou seja, você está pisando num lugar firme, algo que você pode crer que é real, é verdadeiro. Mas o final da frase é que a gente precisa de mais fé ainda para poder, como que eu vou dizer viver por ela, você precisa ter fé para viver pela fé, é uma coisa interessante, parece redundante, mas preste atenção, se a fé é um firme fundamento, é uma base firme das coisas que se esperam, ou seja, você pode ter esperança que aquilo que você tem fé, ou seja, você, aquilo que você tem esperança que pode acontecer, você está firmado sobre uma base firme, e essa base é a fé, e, ao mesmo momento, é a prova, ou seja, é um fato, é a prova das coisas que não se veem. Como que você consegue provar alguma coisa que você não vê? Perceba que é um texto um tanto, um quanto, basicamente, assim, louco. É porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer em capítulo 1 de Romanos, que... A mensagem da cruz, ou seja, o evangelho, as boas novas, para aqueles que perecem, é loucura. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. E os escritores hebreus estão falando que esse firme fundamento é uma prova das coisas que a gente não vê. Isso é fé. É uma coisa que ainda não está nas tuas mãos, mas você pode ter uma esperança Firmada sobre a fé, de que isso pode acontecer, tem uma grande probabilidade de acontecer. E Jesus disse: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, bem pequenininha, ele não está falando que você precisa de uma fé exagerada, mas basicamente você ter fé. Você pode mover montanhas, você pode fazer coisas grandiosas e ele vai dizer que é, tudo é possível aquele que crê, aquele que tem fé aleluia e o versículo 2 diz que por causa dela, ou seja, da fé os antigos alcançaram bons testemunhos o que ele está querendo dizer? os antigos Davi é, Abraão, Isaac Jacó, Sansão é, é, é, muitos homens na antiguidade, Josué, Raabe e Davi e por aí vai, muitos alcançaram bom testemunho, ou seja, testemunharam coisas boas quando praticaram a fé, aleluia, interessante que essa tarde, uma pessoa veio em um dos meus vídeos e com certeza é ateu. Tem um vídeo que eu fiz aí no canal, eu peço a você que depois veja. Eu vou ver se eu deixo ele no link da descrição ou então no card para você ver depois. Tem um vídeo que eu coloquei um, um estudo acerca da morte de usar Por que ele foi fulminado naquele momento, quando ele tocou na arca, na arca da aliança e Deus... A Bíblia diz que Deus o aniquilou, o feriu ali naquele momento por ter tocado na arca da aliança ou arca do testemunho. Então o Zá morre naquele momento por ter tocado na arca. E a Bíblia diz que Deus o pune pela sua irreverência, ou seja, pela sua falta de é, respeito pela arca, porque ele sabia muito bem que não podia tocar nela. E essa pessoa veio nesse vídeo, um vídeo que tem até muitas visualizações aí e falou que aquilo é uma mitologia falou que Deus é uma mitologia que tudo que está escrito na Bíblia foi um, é, uma, é uma mitologia cristã, é uma história é somente uma fábula cristã nada disso é real aleluia e a gente percebe como que as pessoas não têm fé para crer que existe um Criador, que existe um Ser superior que pode todas as coisas e que Ele é soberano. Se um dia no passado Ele resolveu matar um ser humano, ele teve os seus motivos, da mesma forma do de que depois Ele teve a graça de salvar, ele também tem os seus motivos. Porque eu creio que a salvação é aquilo que Deus tem preparado nunca subiu nosso coração a gente nunca viu nada igual a gente nunca sequer nem sonhamos nem imaginamos nada igual e para mim o projeto de Deus não é só simplesmente levar a gente para o céu ou para junto dele eu creio que é um algo muito maior que a gente nem imagina portanto ele fala de uma recompensa de um galardão e não explica o que é mas sabendo que vindo na mão de Deus, vindo da própria mãos de Jesus Cristo, que ele diz no capítulo 22 de, de Apocalipse, que esse galardão está nas mãos dele, ele vai dar a cada um segundo as suas obras, então vindo de Deus a gente sabe que é coisa boa, e somente esse galardão é uma prova, né, de uma coisa que a gente não vê, então estamos firmados sobre um firmamento, uma esperança sobre um firmamento, Aliás, nós estamos com uma esperança firmada sobre esta fé, que é a prova daquilo que a gente não vê. Mas nós cremos, porque Paulo vai dizer, vai repetir aquilo que, se não me engano, Isaías também disse, que o justo viverá pela fé. E Jesus disse, por isso que eu coloquei o, te, o, o, por isso que eu coloquei o título da live, Haverá Fé na Terra? porque Jesus disse que quando ele voltar, ele achará fé na terra, aleluia, mas o problema não é só achar fé na terra, o problema é achar fé em que, em que as pessoas estavam acreditando, em... eles terão fé, mas fé em que, porque hoje o mundo é movido por fé, mas fé no que? As pessoas creem em muitas coisas. É interessante que o ser humano ele é carente de idolatrar algo e ter fé em alguma coisa. Mas muitas das vezes nós somos direcionados pela nossa própria carne ou por um inimigo das nossas almas de ter fé ou idolatra, idolatrar ou reverenciar algo inútil, como pedras, paus e muitas coisas que as pessoas fazem de ídolos e idolatram e têm fé naquilo. Então quando Jesus disse que quando ele voltar achará a fé na terra, na verdade ele vai, achar um, ele vai achar um mundo que tem fé em muitas coisas, mas mesmo menos naquilo que é real, que é a fé viva, que só o próprio Deus pode nos dar, porque a fé é dada por Deus. A gente simplesmente não quer, a gente simplesmente não procura acreditarem no Evangelho, ou nas coisas que Deus Deus faz, ou na salvação, porque nós queremos mais que Deus, através de Jesus Cristo, implante em nós essa fé. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, se eu não me engano, ele diz isso, que a fé é dada por Deus. E aí se encaixa a doutrina dos escolhidos. Por que esse homem escreveu daquela forma? Porque ele não crê em nada disso. Porque ele não recebeu de Deus essa fé. E eu creio que Deus só instala, planta esta fé no coração dos seus escolhidos. Os filhos de Deus verdadeiros, que não são nascidos da carne e do sangue, mas de Deus, como está escrito em João, capítulo 1, esses creem, esses esperam. E Jesus disse que vai voltar para aqueles que estão esperando, ou seja, para aqueles que estão crendo, porque ele mesmo diz que tudo é possível ao que crê, então aquele que crê, tudo isso vai acontecer, mas para aquele que não crê, não acontecerá absolutamente nada, a não ser o choro e o ranger de dentes, então quando Jesus voltar a achar a fé na terra, achará nós com fé em quê? Aleluia. na fé verdadeira ou numa fé vã, que crê em tantas coisas, mas mesmo, menos em Deus, menos na salvação trazida por Jesus Cristo, Paulo diz que aquele que se achega até Deus, é necessário que creia que ele exista, e que é daqueles que o buscam, e ele ainda diz que a vida eterna é esta, que aqueles que creem que Deus ressuscitou Jesus dos mortos esse será salvo é pela fé haverá um tempo que a única coisa que vai restar para o filho de Deus vai ser a fé porque nem esse livro você vai mais poder deportar nem esse livro você vai mais poder ter nenhuma folha dele isso tudo vai estar guardado na tábua do teu coração e você vai viver inteiramente, integralmente de fé A Bíblia profetiza isso que nós vamos ter dias em que passaremos uma tribulação, uma perseguição tão grande por crermos, por crermos nesta palavra e em Deus e na salvação através de Jesus Cristo que nós seremos perseguidos de uma tal forma que a única coisa que não vai nos restar é fé, mais nada. A única coisa que nós teremos de valor será a fé. É por isso que Paulo diz que ele combateu o bom combate, cumpriu a sua carreira, ou seja, cumpriu aquilo que Deus estabeleceu para que ele viesse a fazer e guardou a fé. Porque haverá um dia, haverá um tempo e esse tempo está se aproximando em que o único, a única coisa preciosa que, ter, que vai ter nas mãos do Filho de Deus vai ser a fé e mais nada o justo vai viver de plenamente de fé, apenas a fé, e o escritor dos Hebreus está dizendo que por esta fé, que um dia nós vamos viver só por ela, os antigos alcançaram bons testemunhos, grandiosos testemunhos, se você ler o, o restante do capítulo 11 de Hebreus, você vai perceber ali vários nomes que foram feitos grandes feitos sobre as vida, a vida deles e pelas vidas deles por causa de terem fé Abraão foi considerado o pai da fé a sua fé era reputada por justiça era a sua fé que o justificava e hoje nós vivemos da mesma forma que Abraão é a nossa fé que nos justifica aleluia, através de Deus portanto Paulo vai dizer que Nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. E ninguém mais pode é, condenar um escolhido de Deus, porque é Deus que nos justifica através da fé. Esse texto também vai dizer que é, quando Abraão sai, Deus o chama e ele sai, ele sai como quem via o invisível aleluia, como quem viu e visiu, ou seja, ele já estava vivendo isso que está escrito no primeiro, cap... no primeiro versículo, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova daquilo que não se vê, aleluia, então toda a nossa salvação, toda a nossa vida cristã, toda a nossa vida com Deus é baseada em fé, nós não vimos o céu, nós não vimos o inferno, Apesar que hoje muitas pessoas dizem que teve visões e sonhos que viram o céu, que viram o inferno, eu particularmente não creio nisso. Aleluia! Só tem dois homens dentro da Bíblia que diz que foi levado até os céus e viu coisas inefáveis que um deles dizem que não era lícito dizer aos homens, e esse é Paulo. João também foi levado em espírito até os céus, mas Deus o mostrou coisas que deveriam ser reveladas para nós, não mostrou tudo. Porque o estar preparado para nós é algo grandioso, é maravilhoso, e isto é necessário ter fé. Hoje nós não temos provas físicas de tudo isso que nós pregamos através das Escrituras a única coisa que nos move é a fé aleluia e essa fé mexe com a gente a gente consegue crer porque isso mexe com o nosso interior e a gente não sabe como nem de onde vem nem para onde vai mas a gente consegue crer porque tem algo dentro de nós e esse é o Espírito Santo que nos convence do pecado do juiz e da justiça e nos diz que vale a pena nós vivermos de acordo com a essência dos mandamentos de Deus. Vivemos pela fé. Aleluia. Amém? Porque o justo viverá pela fé. Então, quando Jesus voltar, ele diz: ele mesmo fez essa pergunta, será que ele vai achar fé na terra? Mas o problema, fé em que? Nós estaremos crendo realmente no Deus vivo? Porque os homens, hoje tá sendo, os homens hoje estão sendo é, doutrinados a crer em muitas coisas, em tantas coisas, menos naquilo que é real. Apesar de nós não vermos, mas é real. Como o texto está dizendo, nós não vemos, é a prova das coisas que nós não vemos, mas é real. Que é o céu de glória, é a vida eterna, através de Jesus Cristo. E para viver isso, é necessário ter fé é necessário ter fé, porque é que aquele que se achega a Deus, é necessário que creia que ele, existe, que ele exista, e sem fé, é impossível, Paulo diz isso e é taxativo, que sem fé, é impossível agradar a Deus, amém? Então pela fé vamos orar, neste momento, em nome de Jesus, vamos pedir a Deus que, sempre esteja, nos abastecendo de fé e que jamais nós possamos arredar os nossos pés nos teus caminhos, que como diz o Salmo 119, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que é a tua palavra, amém? E antes de nós orarmos, eu peço a você, faça a do evangelista, deixe uma, uma pergunta acerca do texto, uma, um conta um testemunho, mas deixa aí uma interação, clica no like, que ajuda muito, e ajuda muito a gente, entendeu? Ajuda muito a gente divulgar esse, essa, a palavra de Deus a mais pessoas, e compartilhar o link da live também ajuda bastante, se você não for inscrito também, se inscreva, considere se inscrever, faça isso aí antes da gente orar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Se eu não responder aqui ao vivo, para responder depois de gravado, mas deixa aí uma pergunta acerca do texto, deixa o um comentário, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus amado, Deus querido, graças te damos, ó oh Deus, por mais esta noite, por mais este dia. Nos abasteça, Senhor Deus de fé. Nos deixa que nossa fé vai se esvaindo, Senhor. Porque por aumentar a iniquidade o amor se esfria e afeta também, Senhor. Tem de misericórdia, tem de misericórdia, Pai. Que nós possamos estar firmes na tua presença, crendo, Senhor Deus, que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, vivendo esta prometida vida eterna. Pai amado, Pai querido, fala conosco todos os dias através da tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos guiar no caminho da verdade, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, para que possamos fazer a Tua vontade assim na terra como ela é feita no céu. Pai amado, Pai querido, faça a Tua vontade, Senhor. Nos dê força física, mental espiritual, nos dê saúde física, mental espiritual, nos dê sabedoria e resiliência, nos dê força, Senhor. Aonde quer que esteja neste momento, unida em oração conosco, oh Deus. Vasculhe o nosso coração, vasculhe este coração, ó Deus que está orando agora, porque só o Senhor conhece, o Deus, o interior do homem, só o Senhor sabe que cada um necessita na Tua presença, Pai, faça a Tua vontade, faça o Teu querer, repreenda todo o mal, em nome de Jesus, amém, Senhor. amém, Pai, graças ao bom e maravilhoso Deus, amém, graças a Deus. <risos> aleluia, glórias a Deus, você crê diga amém, <risos> amém, graças a Deus, amém, bom, espero você amanhã às 23h56 na nossa madrugada no reino em nome de Jesus, nesse momento peculiar que é o um momento de oração e leitura da palavra, glória a Deus. No mais que a graça e a paz que excede todo entendimento, e as duas consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus, seja com todos aqueles que aguardam a volta do nosso Mestre Jesus de Nazaré. E você que crê, que tem fé, diga e escreva amém em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, que o Senhor te abençoe, que te guarde e que te leve livramento de todo mal. Amém? Graças a Deus. Fica na paz.